Essa montagem é feita na matriz de contatos, ou do inglês Prototype Board, ou matriz de prototipação. Essa matriz de prototipação, ou Protoboard, é simplesmente uma plaquinha eletrônica. Estão vendo aqui embaixo? Tem circuitos que conectam os vários furinhos entre elas. Então, como que são essas conexões? Elas são aqui nas barras laterais são conectados todos os pinos em linha. Né? Duas linhas aqui, normalmente para alimentação e para ground, né? Para terra E aqui em cada uma dessas colunas estão ligados os cinco pininhos Através de um componentezinho, né? De uma barrinha metálica Então, sempre que você colocar pinos aqui eletrônicos, né? Contatos eletrônicos em dois pinos da mesma coluna Eles vão estar conectados entre si por essa barrinha interna lá da protoboard Ok, pessoal? Então para montar esse circuito aqui na protoboard Eu vou precisar então do meu simulador Então hoje eu vou apresentar para vocês aqui O TinkerCAD Circuits né, Que é o um simulador que a gente vai utilizar Para essas montagens Então aqui já está as montagens dos circuitos Está vendo aqui ó, o resistor R1 Aqui tem o R1 em série com o R2 Aqui R1, R2, R3 Aqui R1, R2, R3, R4 Conectados entre si Então eu vou mostrar isso aqui no simulador Então Para entrar aqui no auto Tinkercad, Eu venho aqui no Circuits E clico aqui em criar um novo circuito Isso aqui é tudo online Uso gratuito, só precisa fazer uma Um registro ali, uma conexão Colocar o seu e-mail E pronto, você tem acesso a esse circuito Então aqui Você tem os componentes que você pode utilizar No seu circuito, um dos componentes está vendo aqui É a placa de ensaio ou protoboard Então você só clica nela E arrasta aqui para O meio da área de Montagem do circuito Então, observe que a hora que você passa o mouse aqui, ó, tá vendo? ele já coloca em verdinho todos os pontos aqui Todos os elementos que estão conectados entre si Tá vendo aqui, ó, aqui é colunas conectadas entre si Embaixo também as linhas E observe, essas colunas aqui da parte de cima são conectadas entre si Mas não são conectadas com a parte de baixo, tá vendo? Então isso aqui é a nossa placa de prototipação, protoboard e aqui você pode pegar os componentes, então vou pegar aqui os resistores Puxa ele para cá se você quiser mudar a orientação dele, você clica aqui nesse girar Tá vendo? E daí você pode posicionar ele aqui na protoboard em qualquer lugar que você queira Então aqui ó, tá vendo? Está conectado esse pino da esquerda aqui com todos os 5 dessa coluna E aqui da direita com todos os 5, então a gente pode fazer os nossos circuitos Ok?